E rapaziada, mais um Out na Austrália com a Twizy começando pra vocês. Hoje eu tô aqui com o Arthur pra fazer uma entrevista de novo, Arthur. Qual é? Qual é, <risos> Qual é cara? Qual Tudo é? bom? De boa. Tudo bom, cara? De boa. Tudo bom. Hoje <risos> então, a gente vai falar, então, sobre Uber Eats. O Arthur chegou aqui na Austrália fazer um mês, mais ou menos, um mês e pouquinho. Um mês, mês uma pouquinho. semana, mês, um mês e meio aí e já está trabalhando no Uber Eats, então essa entrevista é para você que está pensando em vir para a Austrália ou está aqui também e quer saber mais um pouco sobre o trabalho de entregas com o Uber Eats. Está interessado nesse vídeo? Fica comigo e check it out. Então, meu querido Arthur... Bem-vindo ao meu canal de novo. Ah, valeu. Muito bom ter a sua presença aqui, cara. Sempre, <risos> sempre, sempre eu fico muito, muito feliz. Você, você gosta de mim? Eu sei que você gosta de mim. Eu gosto muito de você, cara. Eu muito sei. bom. Eu queria, é que você, você. eu queria que você obrigado. Eu queria que você falasse pro pessoal é, como está sendo a sua experiência no Uber Eats, como que você entrou no Uber Eats, como funciona esse processo todo. Sim. Se você puder falar um pouquinho do começo ao fim, assim, de como você entrou, o que, que você fez, o que, que você está fazendo no geral? Fala pra Beleza. mim. Beleza. Então, o Eats é o seguinte: é entrega de comida. Você pode fazer de bicicleta ou moto. É, então você faz o registro. Na hora que você faz o registro, você escolhe se que você quer fazer de moto ou de bicicleta. Então você tem que ir na sede do Uber aqui de Brisbane, que não é cheio, não precisa de, de muita coisa. Eles só pedem uma foto no passaporte, alguma coisa. Eu não lembro direito. A foto do passaporte é uma foto sua. E eles tiram na hora. Aí eles pedem uma semana por os dados criminais e tudo mais, para poder fazer e tal. E leva mais ou menos uma semana, eles te ligam, mandam um e-mail para você poder ir lá e pegar a bolsa de entrega, tipo, não é, não necessita de um inglês absurdo pra você poder trabalhar com isso, pra você fazer e tudo mais, que é só entrega, então você vai lá, pega a comida, leva e pronto, é o emprego que a maioria do pessoal aqui faz quando chega e é super tranquilo. E tem muito brasileiro trabalhando lá no Berets, Muita né? coisa. Ah não, no, na sede lá? É. Cara, eu não vi. Não, assim, mas o pessoal fazendo entrega... Ah, entrega tem bastante. Tem muita, né? Tem, porque é o primeiro emprego de todo mundo que vem, entendeu? Quando vem pra, pra Austrália, é a primeira coisa que procura, é o Uber Eats. Porque não é tão difícil, tem um retorno legal, entendeu? Então a pessoa já compra uma bicicletinha, já vai fazendo e tal, depois compra uma motinha. E isso vai, vai melhorando. E é amor boa. E o que, que você fez quando você começou? Você começou com a bicicleta também e... Comecei com a bicicleta, moto. é, comecei com a bicicleta, sofrimento puro, você pode <risos> de bicicleta. Por que, cara? Porque só tem morro nesse lugar. <risos> Spring, é, Hill. É, Spring Hill. Spring Hill. Não só Spring Hill, mas praticamente todo lugar aqui. É, é muito morro, muito morro. Então, uma dica que eu dou pra quem quer vir e quem quer fazer Uber Eats assim, chegar já pra poder movimentar um dinheirinho, é, compra uma scooterzinha. Já vem com uns 1.500 dólares já guardado pra poder comprar isso. Porque bicicleta é difícil e você não consegue fazer tanto dinheiro de bicicleta aqui porque você leva mais ou menos uma hora, uma hora e meia para fazer duas, três entregas no máximo, dependendo do lugar. E você de motinha, com uma, uma hora, uma hora e meia, você faz aí cinco, seis entregas, entendeu? Então já é... E é um adianto bom. E quanto que ganha, assim, mais ou menos... A, a diferença, né? De bicicleta, você falou que faz duas entregas por uma hora. Sim, sim. Quanto que ganha, mais ou menos, a hora, assim, com duas entregas de bicicleta? Então, o Uber, ele, ele vai depender de como... Do, da distância e do tempo que você faz a entrega. Uhum. Então, você... Vamos supor, com uma hora e meia, você recebe aí de bicicleta, fazendo duas, três entregas, você vai receber aí entre 20, 18, 17 dólares. Entendeu? Você, de moto, com 5, 6 entregas, você deve estar recebendo aí uns 30, 40, entendeu? É. Você trabalhando legal no Uber ali, direto, assim, toda vez. Você sai da escola de noite, que é um dos melhores horários. Horário de almoço e horário da noite são os melhores horários para você fazer entrega. Então, você fazendo entrega nesses horários, você consegue ter um rendimento maior. Então, você se esforçando pelo menos umas 3, 4 horinhas da noite ali, você começando 6, 5, parando às 9, perto das 10... Você consegue movimentar aí pelo menos 60, 50 dólares num dia, assim, um dia médio pra bom, entendeu? Sim, e aí um, um, um dia médio pra bom são mais ou menos quantas entregas assim de moto? Eu fiz em uma hora eu fiz isso aí, foram seis entregas. Seis entregas de moto, boa. é. Então sempre, é, sempre tem, é bem dinâmico. Sempre tem, dinâmico. Você tem que sempre estar num lugar bom, entendeu? Onde tem uma, uma movimentação boa de restaurantes. Tem muitos restaurantes, que aí toda hora vai te chamar. Sim. Entendeu? Te chamou, você vai lá, pega o lanche, entrega, depois você volta ou vai para um outro lugar melhor. E nisso você vai vai girando, entendeu? E com esse valor de dia, do dia, aí você tira na semana e um dinheiro bom, já dá pra você pagar o seu aluguel, as contas, então não precisa ficar se preocupando muito. É, já é o primeiro emprego da galera que tá chegando, não precisa ficar desesperado em entregar currículo, né? Exatamente, setra, exatamente. Vai pro Uber Eats e faz. E faz, é. até arrumar uma coisinha, até procurar um negócio legal e tal. E que lugar você acha legal, assim, pro pessoal que você pode dar de dica. De bairro, por exemplo, que é legal de pegar entrega, tipo, pô, vai naquele bairro que tem mais restaurante, você acha que é legal. Então, cara, tem bairros aqui que, que tem muitos restaurantes. Por exemplo, um bairro bom pra você pegar entrega é West End. É, no Valley, Fortitude Valley, na, em South Bank eu acho que é um bom lugar. Sempre quando eu vou em South Bank, a pita entrega pra mim rápido. De cara. E de cara. É chegar, bater. Rápido. Entendeu? Então são três lugares muito bons. Dizem que a City também é muito bom, mas eu nunca fui, quando eu fui também não aportou muita coisa pra mim. Então acho que é porque tem muita gente ali, então Sim. não sei. Mas os três lugares que eu que vou é South Bank, West End. E não vale. E como que funciona a parte de documentação? Eu sei que tem muita gente vindo do Brasil que, obviamente, não vai tirar a carta daqui da Austrália. Sim. Vai ficar um período curto e tal. Hum. Como que funciona para você? Você está usando a carta do Brasil? Você está usando a carta da Austrália? Você tirou daqui? Pode <risos> pilotar a moto com a carta da Austrália normal para trabalhar? Então, o que acontece? A habilitação de carro, você, com a moto, você comprando a moto de 50 cilindradas aqui, você pode dirigir com a habilitação de carro. Sendo ela do Brasil ou sendo ela da Austrália. Passou de 50 cilindradas, você tem que ter habilitação de, carro, de moto, entendeu? Então, isso já facilita, porque quem tem habilitação do Brasil só de carro, você já pode comprar uma moto 50 cilindradas, que é o que o pessoal aqui faz. Compra uma moto 50 cilindradas para poder fazer as entregas e nisso vai movimentando, entendeu? Ah, então o pessoal já pode vir com a carta de carro normal, já ir direto no Uber, sim, eles pedem sim. a carta lá quando você vai também, você pode entregar do Brasil normal... Não, eles não pedem habilitação. É, é recomendável você é, fazer o cadastro de bicicleta. Ah, tá. Porque se você, se você fizer o cadastro de moto, eles pedem habilitação de moto. Entendeu? Eles pedem habilitação daqui. Ah, tá. Entendeu? Então é sempre bom. Você, você faz de bicicleta, começa a fazer de bicicleta e depois você vai pra moto. Entendeu? Você compra uma cinquentinha, uma scooter e tal. Aí ah, não tem problema. Que não tem problema nenhum. Você pode usar sua moto de, sua habilitação de carro e sem problemas. Você Entendi. pode usar a habilitação, a polícia te parar, se apresenta e tranquilo. E você pode usar a sua habilitação brasileira aqui sem a tradução juramentada durante três meses. Sim. Então, é, é super tranquilo. É, isso é importante também, né? Que o pessoal chega, não sabe se tem que traduzir, se tem que fazer não sei o que e sim, tal. Sim, Então, já, já chega, traduz, faz a juramentada por três meses sim, sim. e sim. pode continuar usando. Eu vou fazer um vídeo depois falando justamente sobre como tirar a carteira de habilitação também, que tem muita gente que pergunta né sobre isso eu fiz alguns vídeos do Uber também eu fui Uber normal né de carro sim sim não do do do então é um processo completamente diferente desse do Uber Eats, né? Sim, sim. E a gente usa bastante o Uber Eats aqui em casa também. Sempre que a gente é. pede, vem um brasileiro entregar. <risos> aí você vê o um nome no aplicativo e tá fala, José. Meu José. Aí eu olho lá, Eduardo. Aí tá, é, ó, César. Aí é, eu falo, pô, o cara já chega aqui e já falou, cara, beleza? Tranquilo, irmão. Aí, então, tem gente que é engraçada que o pessoal chega aqui pra entregar o Uber Eats e aí o pessoal já me conhece. Já mesmo. conhece. E aí aí eu, daí o pessoal chega e fala, Adriat, ah, beleza? Aí eu tá, falo, <risos> olha, é muito engraçado, É cara. porque tem muita eu gente. Eu adoro isso. É, tem muita gente, cara. Então, é. Brisbane não é cidade pequena Bruce é uma cidade grande então você tem muito muito restaurante aqui uhum. então você tem demanda eu tenho muito tem muita gente fazendo uber tem demanda você consegue fazer entrega você consegue fazer um dinheiro você já consegue movimentar sua vida aqui com isso entendeu Sim. claro você sempre vai procurar uma coisa melhor você pode procurar emprego num restaurante você pode procurar um emprego de cleaner alguma coisa assim e continuar fazendo o seu uber Entendeu? Pra movimentar. Sim. É igual a mim. Eu estou trabalhando no restaurante sexta e sábado. Às vezes me chamam durante a semana. E quando eu não estou trabalhando no restaurante, eu estou fazendo Uber durante a noite. Ou seja, você tem uma flexibilidade melhor. Não é nada fixo. Entendeu? Sim. É uma coisa que quando você tem tempo, você faz. Se você faz, você ganha dinheiro não Sim. ótimo acho ótimo então é. É, esse vídeo foi mais para poder dar essa dica para vocês mesmo que estão chegando aqui na Austrália e a gente recebe muita pergunta lá na agência do tipo ah mas como é que tá a função de emprego não sei o que lá então tá aí uma prova prova viva né o Arthur aí fazendo Uber Eats conseguindo ganhar um dinheirinho legal né e última pergunta assim quanto que mais ou menos em média você acha dá para tirar por semana com Uber Eats e, por semana É. cara dependendo de, de... É, claro, tudo é variável, né? depende da semana, depende da correria que vai estar, tá, das horas que você vai trabalhar, mas eu acho que você pegar umas 3 horas por dia, você trabalhando todo dia, ou pelo menos segunda, sábado, alguma coisa, sábado, segunda não é um dia muito bom, mas chegou quarta-feira e já começa a melhorar. Eu acho que no mínimo aí você consegue tirar pelo menos uns 350, 400 dólares a semana, assim, por muito baixo. Trabalhando as horas legalizadas, Exatamente. Né? 20 horas por semana, Isso, é. dá assim. para tirar uns 400. É, mais ou menos isso. Ou seja, já é o aluguel de semana, já é a comida, já é umas contas, ou seja, já é bastante coisa. Assim, quando tá muito ruim, você tem movimentação, você tem muita entrega e lugares próximos você consegue fazer muito mais entregas e você ganha muito mais. Isso aí tudo é variável. Legal. Mas embaixo eu acho que isso aí você consegue tirar na semana. Eu de não bicicleta andar. não ia aguentar não, velho. Não, mas eu também não <risos> aguentava. É pra... muito difícil. Não dá, de bicicleta não dá. É muito, muito pesado muito pesado <risos> mas isso aí. então beleza Arthur obrigado pela participação do canal não. de novo é sempre Estamos um juntos. prazer ter você por aqui obrigado a vocês por assistir também se tiver qualquer dúvida deixe sua mensagem aqui embaixo você já sabe que é vir aqui para Austrália quer fazer seu intercâmbio manda aqui para a gente no info, info@tweezintercambio.com fala com a gente vamos fazer uma cotaçãozinha trazer vocês para cá que nem a gente trouxe o Arthur e tá aproveitando a nossa para caramba também né, ah, cara? Claro, né cara muito bom Porra, muito bom muito bom muito bom tudo cidade eu adoro o clima daqui muito legal é quente, mas é, é bom. A cidade é... é... Porra, cara. É excelente. demais, né? É demais. É, é demais. demais. Então, é vem você também. Até o próximo vídeo. Beijo pra vocês. Tchau.